A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a desembargadora Eleni Venoso, visitou parlamentares matogrossenses no Congresso Nacional. O objetivo foi apresentar os dados e ações desenvolvidas pela Justiça do Trabalho. O material informativo destaca que o TRT de Mato Grosso tem o segundo melhor índice entre os tribunais do país quando o assunto é conciliação. O Estado de Mato Grosso e o Fundo Estadual de Saúde terão que corrigir 65 irregularidades relacionadas à higiene, saúde e segurança do trabalho, detectadas no Hospital Regional de Colíder. Também ficou comprovado que 16 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho são desrespeitadas, causando riscos aos trabalhadores e pacientes. O Juiz do Trabalho, Mauro Curvo, também condenou o Estado e o Fundo de Saúde em R$ 300 mil reais por dano moral coletivo. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Univag não atenderá a população no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso durante o período de férias dos universitários. O retorno dos atendimentos jurídicos de graça está previsto para o ano que vem.